What's up guys? Eu sei, eu sei, faz seis meses desde eu fiz um vídeo assim estudando português, treinando meu português, mas vamos lá eu vou para Advanced como sempre e a música de hoje todo dia, a música do carnaval do Pablo Vittar então vamos lá oh. carnaval chegar paro, para ser vadia o que, que é vadia? vadia, eu não sei o que, que é essa palavra vadia bitch? I don't wait till carnaval to be a bitch? ou oh, é mais no sentido de slut? De slut. ah okay. <laughs> okay. Eu também não espero até carnaval. Para ser vadia. Todo dia. Vai, todo dia. Nossa! Vai, a ladeira do meu coração. O que, que é, é ladeira? Ladeira? Ladeira. Viu, gente? Essa vez eu realmente estou tentando aprender. Slope. Calma. É tipo Vai! Bacana. Ah, ok. Disse, sabe que a minha vida é na contra mão. São? Sair". Sair? São? Eu disse paixão. Sabe que a minha vida é na contra mão. São? Condição, eu não sei. Tem... Sabe? Sabe? Não. Isso, ela, ela não falou, sabe? Sabe com. Sabe. Sabe são. Sabe vão? Não, sabe tão. Não tem nenhum AUM. Não? não? Eu disse paixão. Sabe que a minha vida é no Clubão. Eu disse paixão. Sabe que a minha vida é no Contrabão. Você tem Sa... um Que, que... Sabe que? Eu disse paixão Sabe que a minha vida é na contramão Você deu condição <risos> Por que tá, tá sendo muito difícil só nessa parte? Paixão, sabe sabe que... que a minha vida é na contramão Você deu condição, Ah, Merda? Mão, <risos> não sabe que a merda vida é na contra? Minha! Minha vida, tá Sabe que, que a, a vida minha vida... Ela, ela não, não falou isso. isso! Sabe que a minha vida... Não, não. Sabe que a minha vida é ah, ok. É porque a intenção da minha vida... É que ela falou tudo meio como uma palavra só. Sabe que a minha... Ficou tudo junto. Não deu o quê? down <laughs> What? Town bang Tô Não em mim Não vem mandar em mim Eu gosto dela Não funciona assim Você fala, fala menina assim Se eu te chamo na quarta, Calma se, se eu te chamar na segunda Se eu te chamar na segunda tô linda não vem quarta, não vem quinta. Não vem quarta, não vem quinta. Segundo eu tô linda, quarta eu sou cinza. Quarta eu sou cinza? O que significa isso? É que no carnaval, o carnaval é na terça-feira. Okay. A gente chama quarta-feira de quarta-feira de cinzas. Então ela tá falando quarta-feira eu sou cinza. Porque é quando e... você tá acabado, destruído do carnaval, já acabou. Então ela não pode ser dia no, na cinza? É, talvez no dia de cinzas não. Tá, mas na segunda, ela já tá pronta. Telebora! Quando eu o carnaval chegar pra seba dia. Segunda! Ah, é o meu parte preferido da música. Chega pra seba dia. Chega pra seba dia. Todo dia, não espero o carnaval chegar pra cima. Sou todo dia. Sou todo dia. Sembadia. Chega uh. pra Sou todo dia. Sou todo dia. Descendo a ladeira do meu coração. Descendo. Eu desciba. Descendo. Descendo, eu tô. Descendo. Ah, é que descendo é D-E-S-C. Ah. Por quê? É como escreve em português. Eu não, não lembro a regra. Descendo. Vai descendo a ladeira do meu coração. Sabe que minha vida é na contramão. Se condição, eu não. É, sabe que a minha vida é na contramão para significar Sabe o que é contramão? Tipo o contrário? É, mais ou menos. Contramão, sabe quando você tá dirigindo? Uh -huh. Se você entra na outra pista, você tá contramão. Ah, tá. Então é tipo meio que do lado errado. Ah, né? OK. É. Quarta novem gita segunda eu tô linda da quarta eu sou cinza ressuscita eu sou cinza e agora ressuscita calma o que que é isso da quarta eu sou cinza ressuscita resso é, só, é, é, é, é. Ressuu... Ressar... Ressuscita... Resucit... Ressuscita... Ressuscita... Nossa, essa música é bem... bem legal. Eu gosto. Nossa, ok. Essa música foi bem facinho depois do, do início. Porque foi a mesma coisa, repetindo. Mas isso é o a música do carnaval, né? Tem que repetir e colocar por horas e horas e horas as mesmas músicas, né? Ok, vamos para mais uma música? Advance de novo. Ok, vamos lá. Oh. Cadê você que ninguém viu desaparecer? Que ninguém viu. Você que ninguém viu, desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer. Desapareceu. Que ninguém viu, desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer. O cara safado que te fez sofrer. Uh, eu gosto desse também Tá por aí tentando esquecer O um cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Uh, ok Por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você não te Ah, a Anitta tá nesse também Onde você se escondeu? Porque só você esse... Calma, devagar meninas por favor. Porque que se escondeu, Porque sofreu? Mm. Por se... Se Porque sofreu? te sofreu? ficar sofreu? Porque What? Ele in ficar em in... What? em in cima. Insiste em in ficar em in cima. Desce, muda mura, mura, muro. Espera a mudança em que não tem futuro, deixa esse cara de lado. Quem quer em quem não tem algo fica em espera a mudança em que não tem futuro, deixa esse cara de lado. Esse cara de lado, você apenas escolheu o cara... Esse cara de tudo! Esse cara de lado! Esse cara de lado! Deixa... Obrigado, amor. Eu nunca iria acertar. Deixa esse... Cara... De lado... do que adianta chorar pelo leite derramar seu do que adianta chorar pelo leite derramar pelo leite derramado, don't cry over spill milk. Né? Põe aquela roupa e o aquela roupa, Quero assistir essa parte de novo Eu não sei qual qual gênero de música essa podem deixar para mim uma mora uma mota uma moca uma moro uma moli, uma... uma uma algo Moda boa, mada boa. Vamos curtir a noite de, de patroa. Vamos curtir a noite, azarar, azarar os patroa. Azarar os vai beijar na boca. Aproveitar, azarar os. Azarar os boys. Azarar os boys. Ai, não, não é justo colocar inglês aqui, é? Eu vou, não, isso não, eu vou desistir agora. Acabou com a putura, com a putaria desse site, dessa música. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau.